Alguém sabe me dizer o nome da doença? Que quando você tá solteira, o boy corre de você. Mas quando ele descobre que você tá namorando e fica totalmente no seu pé? Alguém sabe me dizer o nome dessa doença? Eu comecei a beber aqui pra entender, sério. você tá solteiro, o boy te trata como uma opção. Se tiver uma melhor, nem lembra que você existe. Mas quando ele descobre que você tá namorando... É esse Fênix, sabe? Renasce das cinzas. Tem uma amiga que tava apaixonada por um boy. Nossa, ela tava descarregando... Pra esse boy. E o boy, pff, cagando e andando pra ela. Só ficava com ela quando não tinha nada melhor pra fazer. Aí minha amiga começou a namorar. e esse boy que tava lá cagando e andando pra ela, voltou. Ela me perguntou, amiga, o que, que eu faço agora? Eu falei... É o momento que você tem de pisar de salto 15 na cara desse boy. Aprenda uma coisa, as pessoas não somem, elas perdem o interesse. Se a pessoa sumiu, é porque ela não tem mais interesse em você. Se eu sumir, é porque eu não tenho mais interesse em você. Nossa, eu fico tão nervosa quando essas pessoas chegam... Ai, você me abandonou. Preguiça. Só que tem pessoas que somem achando que vai fazer falta, mas no final acaba fazendo um favor. Não é aquele ditado que diz homem é igual biscoito? Come um, vem 18, é isso? Perde um, vem 18? Perde 1, vem 18? Então, conselho da Laís Oliveira pra vocês hoje: posso até estar errada, mas eu não estou errada. Primeiramente, me segue no Instagram, Oliveira. Eu posto vários conselhos pra vocês lá nos stories, eu sei que vocês vão amar, viu? Segundo, não fica achando que esse boy te ama, não, viu? Porque esse boy não te ama. Pessoa que só te procura quando vê que você tá seguindo sua vida com outra pessoa, isso é egoísmo. Famoso fogo no boga. Tem boy que faz a gente de jogador de futebol. Nem pra ser o um titular, coloca a gente lá no banco reserva. Se entrar no segundo tempo é lucro. Isso quando a gente não fica lá no banco mofando. Mas, meu amor, o que não falta nessa vida é homem. Se você não dá, outro vem e dá. E bem melhor. E assim seguimos o baile gostosinho no azeite.